Apresentando o pacote de Ascensão Monarca, um jeito exclusivo de desbloquear recompensas e ganhar até 28 níveis do passe de batalha, em uma nova série de tarefas semanais. As tarefas de Ascensão Monarca só podem ser concluídas até o final da temporada, então não deixe de conferir antes da próxima temporada começar. O pacote Acessão Monarca chegou para ajudar você a conquistar as melhores recompensas da temporada.